Bonita também. Tá, pariu. Diz aí, gente, se é roupas leves e tênis pra botar minha roupa? Ou, oh, é, só uma coisa: Roberto Marinho é o, pá. é o cara que fez a Globo, né? Que criou. Fundou. Tem enciclopédia dele, essas paradas. Enciclopédia não, é bibliografia. Dá, ah. certeza. Não sei, provavelmente. Porque eu, nunca vi, não, porque eu nunca vi ninguém falar. Eu queria um dia ver a história dele, filme, alguma coisa, sabe? Ah, não, não tem, não. Então, eu queria ver, mano. Saber como é que foi a, o Paranauê. O Paranauê? Cara, ele... Real? O Globo, eu acho que ele tinha uns 47 anos. Ou 57. Ele era bem mais velho. Assim. Ou 67. E não era Globo, era TV... Era rádio. Era rádio Tupi, alguma coisa era... assim? Era... Não sei. Não. Aí virou Globo. Eu queria conhecer, mano. Mas sempre... Não foi assim que ele fundou, mas mesmo assim, sempre tiveram vários tipos, afiliados, sócios, uma coisa assim, não foi? Faço a mínima ideia, mas eu queria te conhecer. Ah, eu conheci a estátua meu... dele. Como é? A estátua ali na Portaria 3. Ah, é? Na Portaria 3. É, todo dia que eu passo de mãe, eu falo, bom dia, seu Roberto. Meu pai que me ensinou. Ele fala, tem Ai, que dar benção pro seu Roberto. Todo dia que eu passo, eu falo, bom dia, seu Roberto. Aí quando Pode eu volto, eu falo, boa noite, seu Roberto. Cadu... Justo. Benção. Que horrível queria saber a história, vou saber o que está acontecendo aqui. Todos para a sala? Bruna! É que a minha caluna desse jeito, em Piedade! Se eu fizer mais ah. muitos bruscos... Meu hora... Deus! Não quero ir embora! Tô quase me mijando.